Caralho. A gente não pagou FAAP, recebeu e é. aprendeu mais de que todos aqueles caras e, da, e mulheres que formaram na fap e depois foram para trabalhar na MTV. É. A gente é sacava não mais de TV que todos eles. É, Porque é uma escola, cara. Aquilo era uma escola e os diretores, eles impulsionavam a gente a criar cada vez coisas diferentes. Chegava no final de uma temporada, o pessoal chegava e aí, o que vocês vão fazer diferente ano que vem? Sabe? Daí vieram as novelas. Daí veio o Tela Clés. O Tela, -class. Não, Tela olha. E, e isso muito impulsionado por uma vontade da MTV é de fazer é diferente. Uhum. Isso era muito legal, cara. Porque... A gente também tinha essa vontade interna. imagina A gente cansava imagino, bem filho. mais rápido que o próprio público. Exatamente. A gente tinha um negócio Entendi. assim, porra, começou um sketch, Puta, tinha um lá chamado Merda Acontece. Era tipo aquele quadro, o retrato falado da Denise e Fraga no, no Fantástico. Tá, Sim. tá. tá. Que você vai relatar uma história e tem uma uhum. dramatização engraçadinha. E a merda acontece. Só que acontece. Era, era só de shit happens. Uhum. Né? Só a história, de, só a história de, de cara que se cagou <risos> e como que se cagou. E tem várias. Eu, eu por exemplo, tenho dois! 10. Tem várias. Dez tem várias. De, a tem história de tem. ou me caguei vai ou quase me caguei. Vai pegar, se caga. É oh, bola, bola, você tem 10. Conta uma boa aí, uma absurda. Porra, tem uma mais vez? Que eu tive muita vontade de cagar, cara. Eu tava com uma namorada, lá em Taipava. Tu falou aí de Taipava, né? Uhum. Lá em Taipava. E, porra, um lugarzinho, um barzinho meio bacaninha, né, cara? Você é meninão, ó. Tava meninão de calça creme. Aí <risos> <risos> <risos> então eu falei assim, porra, não posso cagar na calça. Já não dá Já pra cagar não, na cara. calça, é. né, mano? É. Aí eu falei assim... <risos> Ah, já, aquela aquela época do, Da calça creme aquele sapato de bolinha na sola sei, Tem assim, aquele, aquele mocacinho ah. bonito. É. É. Samelão, com... Samelo, Samelo. É. camisinha da Paulo Ralph Lauren É uma puta do um otário, Chique. né? Chique. É. Playboy de petróleo. É. Playboy, de é. Playboy de Não, eu acho bonita hoje em dia a camisa da Paulo Ralph Lauren Mas eu me vestia que nem um otário pra poder ficar parecido com eles. Que uhum. calça creme porra, bonita. É, aí tô lá no banheiro, no, no bar, tal, não sei aqui, Pessoal conversando comigo, porra, só já escorrendo é foga, na testa, é né? Aquele suor frio, né, cara? Ah, Aí é eu falei assim: não, vou no banheiro, vamos ver o que vai acontecer. Cheguei no banheiro, era só mictório. Não tinha privada. Tu nunca cagou no mictório, Eu caguei no mictório. <risos> Pô, não tem jeito. A, a minha cara. sorte que não era tolete, era uma merda meio Líquida, de cerveja. Né? Uma merda meio pastosa de não cerveja, é, não era tolete. Aí, isso aí... que aconteceu, a pia do lado do do, do ah. eu fiquei assim, ó. Tchau, tchau, tchau, tchau. a vitória até derreter. É, né? pra ir derretendo a merda. Aí não derreteu, eu achei um baldinho <risos> atrás do, do, do negócio assim de. Puta que pariu, esse véio. Do encanamento. tinha um baldinho, mano. Aí eu fui e joguei o baldinho assim. Mas você não se cagou? Não me caguei. Tá, tem alguma que você se cagou? Tem. <risos> tem. <risos> Tem algumas, na verdade. Algumas? Tem. <risos> ah, tem desde o peidinho despretencioso. Sim, peidar água. Ah, esse é um errado, né? E esse eu dei vem... na praia, irmão. Esse pelo gente, amor de Deus. Vem. É. Ah, tem, tem. Mas agora, vou ficar agora, porque é igual o quadro Merda Acontece, né? Falar tanto de merda, por isso que aconteceu dá com vontade. a gente. vontade. Não. Tu tá com a calça branca hoje, né? É, hoje não dá. <risos> <risos>